E aí pessoal, tudo bem com vocês? Infelizmente comigo não! Olha só o que que aconteceu comigo uh, nessa manhã de sexta-feira pessoal, do nada as prateleiras caíram e como você sabe que as prateleiras têm vidro, os vidros também quebraram. Uh, daqui a pouco eu tô saindo para trabalhar e só na volta eu vou poder ver e contabilizar se teve algum prejuízo. Eu sempre deixo as luzes de gravação na frente da prateleira, das estantes. E, bom, eu vou deixar aqui com vocês, vai ficar registrado o vídeo, que talvez os futuros vídeos não tenham esse cenário aqui, porque eu vou ter que refazer tudo. Eu vou deixar para vocês o estrago que aconteceu na coleção. E já fica a dica, pessoal. Nunca coloquem mais do que uma prateleira pode suportar, como vocês podem ver, uh, tem pedaços de vidro ali no chão, porque a prateleira, como vocês sabem, tem vidro, o curioso é que os pés continuam, continuam intactos, o que se parece, uh, quebrou alguns vidros ali da, da, da porta, Uh, meu Deus, tem um monte de filme dentro pra ele tá? e vocês podem ver a umidade ficou um pouco atrás, não sei se tem alguma coisa a ver uh, mas é isso pessoal como é que tá a minha coleção agora agora eu vou ter que dar um jeito de arrumar tudo isso, retirar eu acredito que eu acho que eu vou retirar as eu vou retirar as, as portas de vidro que quebraram e vou ver se eu pelo menos consigo deixar as em pé, mesmo sem vidro e posicionar da mesma forma não sei se elas vão conseguir parar em pé talvez eu retire os pés e deixe elas direto no chão porque os pés, como vocês podem ver são um pouquinho mais altos e é isso pessoal eu acho que esse final de semana eu vou ter algum trabalho para fazer não houveram feridos só minha coleção que caiu no chão sugestões? Aqui tem uma outra estante, aqui são minhas fitas VHS. Uh, é isso, agora eu vou trabalhar e, e na volta eu vou ter que arrumar esse pequeno caos aqui que ficou quarto com as estantes de cine, dos filmes. Meu Deus, é isso aí. Marcelo Morandini apresenta Unboxing e Reviews de filmes e colecionáveis Ontem nos cinemas Bom, eu cheguei agora do trabalho uh, A primeira coisa que eu vou fazer é é tirar os DVDs que ficaram no chão ali, que eu tenho mais acesso. Aí depois eu vou passar um paninho nesse, nessa, nessa parte de trás do, dos, das prateleiras, porque, como vocês podem ver, juntou um pouco de mofo. Então eu já vou aproveitar e fazendo isso. E em seguida eu vou tirar os fundos, e depois que eu tirar os fundos eu vou começar a resgatar os DVDs de dentro e torcer para que nada tenha se danificado. Bom, eu vou começar agora com os que estão mais acessíveis. Eita! Tem muito caco! Aqui tem muito caco de vidro pessoal! Então tem que ser com um pouco de cuidado. Inclusive caiu um pouco de caco de vidro em cima da cama. E como eu deixo as luminárias na frente das pratilhas as, as luzes para fazer os vídeos. Elas vieram abaixo também, então vamos ver se eu consigo salvar alguma coisa. Como vocês podem ver ali, é, são os softbox que estavam na frente e acabaram soterrados. E vamos torcer para que eles ainda sobrevivam. Vou começar agora com as fitas VHS e os boxes de algumas séries que estavam em cima. Vou ter que botar tudo em cima da cama para eu conseguir acesso aqui aqui já tem muito vidro como vocês podem ver acho que dá para ver aí embaixo que quebrou muito vidro do, da porta então vou começar então nessa parte aqui que é um pouco mais fácil do outro lado também mas em seguida eu vou chegar lá vou começar a tirar daqui primeiro Tinha muito VHS em cima, estou tomando muito cuidado, pessoal, que essa prateleira aqui ficou bem, bem no cantinho aqui da cama, então praticamente é o colchão que está segurando ela, por isso que eu vou tirar com o maior cuidado possível. Vamos ver agora. Eu vou tirando a princípio, pelo que eu estou vendo aqui, a princípio nada danificado do que estava em cima, Uh, do armário a caixinha do, do Jumante estava ali em cima os baldes de pipoca e algumas fitas VHS mas como as fitas são bem rígidas uh, e eu coloco todas essas nesse plástico aqui meio para proteger do mofo eu acredito isso que tenha ajudado a é, aqui já, já vejo aqui que quebrou infelizmente aqui o estojo dessa aqui, pessoal, quebrou bem aqui nessa parte. Mas dá pra trocar o estojo dessa fita aqui. Vamos ver o seguinte aqui se quebrou mais alguma coisa. Temos aqui o box do do Oz intacto. Os DVDs não soltaram, por incrível que pareça. Tem aqui... Ai, meu Deus, meu box do Lost... Vamos conferir comigo, porque esse aqui é de JPEG, pessoal. Vamos ver se ele teve algum dano pela queda. Ah, não é de JPEG. Ele é nesse acartonadinho aqui. Então, se fosse de JPEG, provavelmente já estaria todo em pedaço. Mas como não é, ainda bem que ele está a salvo. Agora, vou tirar essas fitas aqui. aqui o meu box do Estranho Mundo de Jack versão italiana e o DVD estão intactos nem soltaram os discos do box de Ossi mais algumas fitas VHS tá, a princípio pessoal pelo que eu vi até agora só o VHS do Waterworld, que sofreu um pequeno dano. Esses estojos que eu uso para dividir. O box. Olha, pessoal. Mais uma fita VHS aqui ficou inteira. Por incrível que pareça, a grande maioria das coisas caíram aqui em cima da cama. Então isso já ajudou bastante. Amortecer a queda. O que caiu aqui fora. Só realmente um. Um estojo de VHS que saiu prejudicado. O resto tá tudo ok. Aqui embaixo ficou muito vivo. E olha só pessoal. O que que era... A softbox que tava na frente. E como vocês podem ver, nosso amigo Jason ali já tá louco pra sair <risos> e ser resgatado da estante. Pá, ah, só rindo mesmo, olha só. E aí vocês podem ver mais ou menos o estrago que era a coleção. E nosso cenário do ontem dos cinemas agora, por incrível que pareça, sem as prateleiras, tudo... Teoricamente, não no chão, mas na cama, né? E olha só como é que ficou. Agora eu vou dar uma, uma limpezinha aí na, na madeira e desmontar e retirar as coisas de dentro. Salvar meus filhos. Vou tentar tirar o fundo uh, pelas laterais. E eu, eu observei que agora que eu não, que eu não tinha lembrado, que quando eu montei, eu coloquei também pregos em cada prateleira. Então, cada prateleira está pregada e as bordas também. Então, eu vou tentar tirar para ver se eu consigo. Vamos ver, porque está bem pregado. Né? pedaço de vidro a gente resolveu fazer uma busca aqui de carro pelo pelo bairro por caixas de papelão para a gente ir colocando todos os pedaços de vidro que são muitos pedaços como esse vidro aqui não é temperado ele se esfarela e se estilhaça muito então tô tirando assim no, os vidros que estão assim por cima para eu tirar o pé de da da prateleira e depois que eu tirar o pé eu vou botá-la de pé para remover as portas e o pé tá inteiro não. Não aconteceu nada, só entortou um pouquinho aqui. Enfim. Pessoal, só quebrou os vidros e o pé. Essa parte, como vocês podem ver, é a parte de baixo aglomerado, então, né? Qualidade da madeira sofrível. Mas pelo que eu tô vendo, ela tá em pé. O que eu vou fazer, é remover as portas, colocar o fundo de volta e vou reaproveitar, porque é praticamente os vidros que, que se quebraram. Agora vamos tirar as portas dela. depois de muito trabalho eis que a coleção está de volta é isso aí pessoal como vocês podem ver uh, deu para aproveitar as estantes as prateleiras no caso uh, os vidros foram retirados e a organização é mais ou menos igual ao que eu tava anteriormente eu tirei mais coisas aqui de cima, pode não parecer, mas tinha muita fita VHS atrás. E você sabe que fita VHS pesa muito, então eu tirei as fitas VHS ali de trás e coloquei mais os boxes. Aqui ficam na frente os meus bonecos de terror e aqui mais ou menos aquela mesma configuração. Aqui eu tenho meus Freds, meus, meus Jason aqui embaixo... Uh, aqui tem brinquedo assassino aqui também então aqui fica mais os meus slashers e os maníacos ali agora eu coloquei algumas coisas que estavam mais lá pra baixo então eu coloquei VHS do Batman, as minhas coletâneas de magia a minha coleção de Titanic e aqui embaixo segue normalmente uh, os filmes de comédia uh, alguns boxes que não deram espaço para botar na parte dos musicais que eu coloquei ali, e lá embaixo a aventura. E nessa parte central aqui fica a parte de drama, e uh, aqui a parte de romance, e aqui em parte de drama, uh, e lá embaixo a parte de desenhos e animações, e finalizando bem lá embaixo a parte de ação. E desse lado aqui, mais terror, esses três, andares aqui são terror e aqui embaixo ficção uh, nessa prateleira central eu deixei os musicais e shows e finaliza lá embaixo com os filmes de suspense uh, tem os documentários também e alguma coisa que eu tenho de guerra e coisas assim e agora eu quero saber de vocês se vocês já tiveram esse mesmo problema de acabar acontecendo esse pequeno desastre na coleção de vocês para realmente não calcular o, o, o peso suportado pelos armários onde vocês guardam. Eu também quero saber onde vocês guardam as coleções de vocês. Coloquem aqui embaixo nos comentários. E é isso aí. Eu gostaria de agradecer ao meu produtor, o Danglar Duarte, que incansavelmente me ajudou a tirar Cada filha daqui, cada filme, filme por filme a gente deixou separado em outro lugar para conseguir depois colocar de volta. E é isso que vocês assistiram.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 Claro, siga o ontem nos Cinema das redes sociais e dá uma olhadinha à sua direita que tem muito vídeo legal no canal. Nos vemos no próximo, até lá!